Está com um cliente que não confia mais nas loterias da caixa? Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como superar esse tipo de desafio. Bora comigo? Bora lá? Sabe aquele cliente que comprava muito e hoje talvez já não compra tanto? Ou aquele cliente que está na fila reclamando que não confia nas loterias da caixa? Pois é, a gente sabe que isso é uma realidade e só tem um jeito de mostrar para ele que ele pode ver de um jeito diferente e voltar a acreditar no nosso negócio. É nós que somos lotéricos e operadores de caixa mostrando para aquele cliente como é seguro a metodologia tanto dos sorteios da caixa como o pagamento dos premiações em relação aos jogos. Para isso, nós precisamos criar alguns conteúdos e eu já te dei uma dica de como você pode fazer isso. Tanto pegando conteúdo no próprio site da Caixa Econômica Federal, compartilhando os vídeos que mostram as importâncias e até mesmo conteúdo em texto para os nossos clientes e para isso você vai precisar então do número de celular dele para mandar pelo WhatsApp. Se você vai precisar disso, você vai utilizar a famosa agenda de ouro, mais uma vez a importância dela. Assim você aumenta a quantidade de clientes que você está se relacionando e eu já disse isso em outro vídeo, a importância de criar essa relação com eles e você se aproxima cada vez mais, ele vai se tornar muito mais próximo de você. Uma outra maneira que você tem, além de deixar ele cada vez mais informado a respeito disso, é levando, além das informações, perguntando os principais motivos que fazem com que ele acredite, ou melhor, com que ele não acredite nas loterias da caixa. Muitas vezes, ele vai te dar informações como, ah, eu recebi um e-mail, ou recebi um vídeo. E aí você pode devolver para ele uma pergunta bem simples. Mas, quem fez esse vídeo? Quem produziu? Será que a pessoa que está fazendo esse tipo de conteúdo, de vídeo e de escrita e aquele e-mail antigo que quase não circula mais, realmente faz sentido? Será que faz mesmo? O que acontece é que isso não passa de boatos e essas pessoas que criam esse boato não tem nenhum tipo de responsabilidade. Por isso, bora confiar de novo nesse produto da caixa, bora comprar o seu bolão, porque você pode ganhar e se tornar o mais novo milionário do Brasil e vai poder realizar os seus sonhos de acordo com aquilo que você quer para a sua vida.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 quando nós enviarmos novos vídeos, artigos e conteúdos para te ajudar no dia a dia. Ah, aproveita, já clica em se inscrever e clica no sininho. E também já clica em curtir. Assim, você será sempre notificado a respeito de novos vídeos, artigos e conteúdos para te ajudar a melhorar o resultado da sua casa lotérica e da sua empresa. Um abraço, sucessos e produtividade!